A polícia militar se preparou, se planejou durante mais de quatro meses e com muita competência e exerceu e desempenhou um serviço admirável uhum. que, que é motivo de orgulho uhum. para todos nós. Uhum. Já tinha decisão de reintegração. O prefeito de São José dos Campos diz que Pinheirinho era uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas. Pelo tráfico e pelo... Não, a, não, vamos lá. A maioria da população era, era gente simples bem que trabalhava. Sim, sim, normal, mas dominada. Dominada, totalmente. Se era uma região tão criminosa, por que, que a Polícia de São Paulo, a Secretaria de Segurança, não ajudou o senhor a resolver esse problema? Talvez porque, para ter meu Deus, dificuldade em qualquer lugar. Eu não tenho como responder isso para você. Resistiu às discriminações e à violência de Estado, práticas de uma guerra cultural instituída para desumanizar moradoras e moradores da comunidade. Essa guerra cultural tinha o objetivo de enfraquecer o movimento, promovendo ódio e violência para atiçar a população da cidade de São José dos Campos contra os moradores da ocupação. Esse mecanismo de guerra cultural esteve presente nas declarações do prefeito de que na ocupação viviam traficantes, nos cortes recorrentes de água e luz, na rejeição das crianças nas escolas e nos postos de saúde e foi aprovada uma lei na Câmara de Vereadores para negar qualquer serviço ou benefício social aos moradores. Tudo isso fazia parte da construção ideológica de que ali não viviam pessoas trabalhadoras com seus direitos, mas sim monstros que deveriam sofrer todo tipo de violência para defender nas Ginarras, que tem a propriedade ilegal do terreno desde 1981 e não cumpre a Constituição Federal. daqui a é um ano, um ano e pouco, entrarem na casa de vocês, vocês entrem de cabeça erguida. Vocês não devem essa casa a ninguém, não devem a mim, não devem ao governo federal, não devem ao governo estadual nem à prefeitura. Essa casa vem primeiro. Do dinheiro arrecadado do povo brasileiro. Segundo, ela vem também da luta de vocês. Vocês conquistaram essa casa. Vocês têm direito a ela. É uma questão de cidadania e é assim que o povo desse país tem de ser tratado. A desocupação do Pinheirinho prova que para pessoas excluídas, violência militar. E para milionários, dessa pátria, a proteção da justiça. A criminalização da pobreza e o racismo orientam e conduzem às relações econômicas, sociais, culturais e institucionais. Juntamente com a força de trabalho dos povos indígenas originários, pessoas negras foram arrancadas da África escravizadas no Brasil para enriquecer os portugueses. O fim oficial da escravidão, com a sua abolição em 1888 pela Lei Áurea, não foi acompanhado de medidas de indenização ou reparo pelo trabalho forçado durante 350 anos. Desde então, naturalizou-se a cultura da opressão no país. A desocupação do Pinheirinho demonstra o abandono de pessoas que são incluídas no capitalismo de forma perversa. Então, esse negro já começou o processo de, de emancipação, vamos dizer assim, à parte da sociedade, porque ele não tinha, então, moradia, ele não tinha trabalho, ele não tinha educação, né? Ele não, não tinha nada. E não havia nenhuma previsão para isso. E a, a, como o, nosso, o Brasil foi organizado? O Brasil foi organizado a partir de uma relação entre os grandes proprietários de terra, certo? E a estrutura que a gente foi montando. E isso foi se perpetuando. Então, os negros pós-escravidão, já foram para as regiões periféricas da cidade, foram expulsos para as regiões periféricas. Tanto é que as nossas primeiras ocupações aí nas favelas foram nas regiões periféricas por essa população mesmo, né? E nós sabemos que na periferia o que mais existe são pobres, são negros, né? São negros que foi, que foi libertado da escravidão há anos atrás e continua sem casa até hoje. Isso que acontece no Brasil, certo? E a gente tem herdado... Historicamente, a gente está falando aí de, meu, é, é, de alguns anos, né? É, não, tem, não tem dois séculos ainda essa história, né? Não tem dois séculos, quer dizer, a gente está falando de quatro gerações só, quer dizer, minha, minha bisa já foi filha de escravo, minha tatara era escravo, né? Então é, é essa conjuntura que a gente tem, a gente herdou esse desalento de não ter onde morar. A experiência do Pinheirinho, se insere numa, numa perspectiva histórica disso, de uma tradição de opressão violenta no Vale do Paraíba por parte das elites locais. O que a gente fez a vida toda foi justamente criar esse mito da gente não ter racismo no Brasil e isso fez com que, quê? Com a questão do negro se mantivesse exatamente como no período lá após a abolição. Né? A gente finge que está tudo bem mas a gente está fingindo até hoje. Né? Então, assim, essa questão é uma questão que passa por uma educação mas é claro que essa educação precisa ser uma educação, primeiro a gente precisa assumir que a gente tem um, um racismo e não é coincidência né a pobreza a vulnerabilidade social está atrelado ao a discussão de, de raça do racismo estrutural né e não tem como a gente falar do, do, dos processos de de, de, de favelização né é, os processos de, de ocupação sem olhar pelo prisma da da, da questão racial da, da questão do racismo. Por conta da questão social, a mulher negra, especificamente que é o, que, o grupo que eu estudei, ela encontra-se sempre à margem nos bairros mais periféricos. E por que isso? Porque a cidade cresceu ao redor do centro, então, construiu ali uma cidade tecnológica, moderna, e uma cidade cara. São José é uma cidade cara. A média de ganho de alguém que não tem ensino superior aqui é de R$ 1.350,00, é o piso da maioria das classes, inclusive do comércio. Né? E a média de locação de, de, de moradia aqui está ali na casa de R$ pau quer dizer, o cara compromete metade da renda dele só para pagar onde dormir, né? e o cara paga água, luz. Internet, telefone, tudo que o rico paga, ele paga. Não tem desconto porque ele é pobre. Então acaba que a população negra como todo, a mulher especificamente e também as pessoas mais pobres, são sempre, vamos dizer, é, empurradas para as regiões mais periféricas da cidade. Por quê? Primeiro, eu mantenho uma cidade linda. Quem chega aqui na região central de São José dos Campos ou alguns bairros diz, não tem pobre essa cidade. Eu falo, é uma cidade partida na medida em que é, tem tecnologia para colocar aviões no espaço. E nas relações sociais terrestres, é esse abismo imenso. Que ninguém ocupa a terra, com exceção dos grileiros, por prazer. Ninguém mora em condições tão precárias, né, com tanta violência no, no seu cotidiano, por prazer. Eles fazem com por necessidade. É uma questão de sobrevivência. Para quem tem casa, tem para onde voltar no final do dia, seu descanso, tomar seu banho, comer sua, sua refeição, é muito fácil falar. Você imagina você não ter para onde ir, para onde morar, onde, onde, onde passar aquela noite. É, isso é, uma, é uma, uma situação que leva o ser humano a, a desocupar. E a gente criminalizar essa pessoa né, por ocupar uma área que está totalmente abandonada, eu acho que é no mínimo desconhecer a realidade. Tava morando numa casa que não tinha água, não tinha luz. tá tudo cortado. Estava com o marido desempregado, eu estava desempregada, o Natan era recém-nascido. Eu comecei a pagar aluguel, e... mas estava muito difícil. Ou pagava aluguel ou comia. Então tinha que optar, né? E eu não tinha condição de estar pagando aluguel. Tinha vez que ou pagava o aluguel ou comia. Então na época estava muito difícil para mim. Eu cheguei a um tempo que até mesmo não ter o que comer dentro de casa. Eu lembro que até uma vez que eu fui trabalhar e deixei um pouco de arroz em casa, a minha menina, e falei para minhas meninas, ó, come esse arroz que a mãe tá de boa. Aí a gente chegou da escola, né, minha irmã comeu. Aí eu guardei, falei, aí ela chegou falei, mãe, eu já comi, né, pode comer, eu guardei um pouquinho para você. Mas ela sabia que eu não tinha comido, porque ela sabia a quantidade que tinha, né. Quando eu cheguei em casa, tava lá em casa aquele pouquinho de arroz e ela falou Mãe, eu deixei para você porque você trabalhou, você tá cansada, só tá com fome Aí eu peguei e menti pra ela, falei para ela, Ju, é... a mãe já comeu e eu não tinha comido Aí eu comi, sabe, aquela comida com tanto gosto, aí depois descobri que ela não tinha comido, né E aquilo me doeu bastante porque... Eu tinha guardado para ela, ela tinha trabalhado, né? E trabalhando o dia todo sem comer, sabe? Aí eu cheguei no outro dia no serviço, eu cheguei desesperada, cheguei chorando. Aí eu lembro que até a, a minha amiga Ruth falou para mim assim: Rose, é, você tem coragem de ir para uma ocupação? Então, isso fez com que a gente fosse né, para a ocupação também. E foi difícil. Às vezes a pessoa fala, a pessoa vai para uma ocupação porque é vagabundo, não quer trabalhar. Não, minha mãe sempre trabalhou. Meu pai também, né? Mas tinha um vício. Ajudava na maneira que podia, mas minha mãe sempre trabalhou, sabe? A gente não vai para ocupação porque a gente é vagabundo, não quer trabalhar. Vai porque infelizmente você trabalha, mas você tem que escolher, né? Ou entre pagar uma conta, entre pagar a luz, entre pagar aluguel, entre comer. Quando você tem criança é mais difícil ainda. Pinheirinho foi um sonho, um sonho que na minha casa. E depois que a gente foi para ocupação, foi difícil. Mas a gente comia pão todo dia. Então você tinha aquele dinheirinho que não era para aluguel, mas você podia comprar o pão todo dia. Eu vi do Cabral, ele que era na época sindicalista do, dos... acho que era dos Químicos. Só vai acabar a violência no país se a população tiver emprego, casa, comida, que o filho tiver uma roupa ou um tênis para estudar, para ficar, ficar um tempo integral dentro de uma escola. Né? Isso a burguesia tem. Né? Agora, querem jogar o pobre é, na rua pedindo esmola é, e não querem que a violência avance. Apoie as ocupações para reduzir a violência. Apoie as ocupações para que toda a população tenha comida em casa, tenha arroz, tenha feijão. Apoie as ocupações para que as crianças tenham educação de qualidade para que se transformem em engenheiros, advogados ou, ou cientistas no futuro? Dessa maneira que ele falou. Você acha que ocupar terra é ser invasor? Não, não é. Uma terra que está parada há mais de 30 anos, você acha que isso é invasão? Essa terra não cumpre a função social, o suposto dono não paga os impostos, e você fica criminalizando? Eu parei tudo para prestar atenção naquilo que ele estava falando. Eu falei, esse cara tem razão. A gente trabalha feito um louco. E a gente sequer pode colocar comida no prato, comprar uma roupinha, muito difícil. Esse, esse cara aí tem razão. Na Ginarras, também não paga IPTU desde 1981, ano que comprou o terreno do Pinheirinho. Por 41 anos o proprietário guarda uma dívida maior que 190 milhões de reais. É na verdade que se coloca o um confronto entre diversos direitos direito à moradia, direito de resistência, direito à propriedade, né, direito à posse que, que é diferente de propriedade, a Constituição estabelece a função social da propriedade e estabelece, inclusive, alguns, alguns princípios gerais de proteção. Direito à moradia, direito ao trabalho, dignidade da pessoa humana, que é um, um princípio axiológico dentro da Constituição. Todos esses princípios têm que ser ponderados. Né? O que acontece é uma leitura seletiva, onde se privilegia o direito de propriedade de forma literal e esquece que a Constituição fala de todos esses outros princípios. Né? Proprietário que descumpre função social da sua propriedade não tem proteção constitucional e perde o direito. Primeiro precisa compreender o que diz a Constituição. A Constituição fala que a propriedade tem função social. Se ela não cumpre a sua, sua função social, ela perde a sua razão de existência para aquele que não dá a, a função social. Em Perinho havia social, função social típica, clara. As pessoas lá moravam, as pessoas lá viviam. Diferente da função da especulação, da especulação imobiliária e, confirmado o que você afirma, se houver também a especulação tributária, né? se, se não pagava o IPTU, o que demo, destrói toda a tese da função da propriedade que ali Lina Girava defendia. Na verdade, as ocupações diárias elas não são causa de nada. É, elas são consequência de uma política totalmente equivocada. Né? O uso da terra ele não é prestigiado, sim, simplesmente a propriedade. E essa propriedade sem função social, sem destinação, ela, não, ela é, é destituída do seu próprio sentido. Porque hoje os bilionários do nosso país ocupam, eles roubam. Os bilionários da soja, por exemplo, eles invadem o Amazonas, né? destroem árvores centenárias. Vendem a madeira e ocupam terras que não são deles, são grilagem, né? Ocupam terras para plantar soja ou para colocar o gado lá, né? É, tanto é que a nossa floresta está sendo arrasada. A seca está vindo para cá porque não tem chuva que sai da floresta, né? E esses bilionários, eles ocupam. Eles não ocupam, eles invadem. Por que o Estado brasileiro convive tranquilamente com esse descumprimento da Constituição Federal? Há uma inconstitucionalidade na utilização, é o que a gente chama de estado de coisas inconstitucional, né? é uma inconstitucionalidade permanente dessa, dessa, dessa omissão do poder público, tão poderoso, tão violento quanto os pobres, pra, é, que ele utilize essa mesma força para fazer com que a propriedade cumpra sua função social. Essa mesma força a gente não vê. De acordo com o IBGE, o déficit habitacional é um conceito que abrange três divisões, domicílios precários improvisados e rústicos, cohabitação, moradias formadas por cômodos de uma residência e habitação com altos custos de aluguel em relação à renda dos moradores. Diante disso, para entender o déficit da moradia na cidade de São José dos Campos, é preciso considerar o valor e o poder de compra do salário das pessoas pobres na cidade, verificar os percentuais de desemprego, a perda de renda, os custos de aluguel e o número de pessoas que moram em situação de rua e o número de pessoas que vivem na ocupação. Em São José dos Campos, o número de pessoas em situação de rua aumentou 100% e chegou ao total de 800 moradores de rua. Então, nós fizemos uma reunião com a Prefeitura. Na época, o juiz da questão de São José dos Campos determinou que a Prefeitura de São José dos Campos criasse uma Secretaria de Habitação. Até no, no tempo não tinha, então... Aí nós conversando com o prefeito na época, era o Emanuel Fernando, né? E ele dizia o seguinte, que se a gente não ocupasse uma área da prefeitura, ele não ia se meter com a construção nacional, mas que a gente deveria sair de lá, que a gente estava no Campão, e o Campão é uma área onde ia ser construído o, o hospital municipal. Você vê que não foi construído até hoje, né? A área continua lá. Aí nós é, pesquisando, eu pesquisando, o terreno, o pessoal dizia que era do Bentinho, o comendador Bentinho, certo? Aí eu falei com o meu irmão o branco, né, e com o Assis, o professor Assis, que na época trabalha na prefeitura, e eles descobriram que o terreno era da ginástica, mas ninguém sabia que o terreno era da ginária, só nós sabíamos, só os três sabíamos. Então nós tiramos para ocupar aquele terreno, e o terreno não pagava IPTU, não pagava nem TR quando era rural, nem IPTU depois que passou a ser urbano, certo? A ocupação Pinheirinho planejou a organização e o desenvolvimento daquele que. Considerados o número de moradores e as atividades ali estabelecidas, era quase uma pequena cidade. Desde o início, a área da ocupação foi dividida em lotes de 250 metros quadrados. Havia o setor rural, onde plantava-se e criava-se animais. Um lote, um pedaço de terra para cada família. Dessa maneira, o cuidado era individual e também coletivo, através das assembleias e reuniões onde eram definidas as regras de convivência comunitária. Agora, tem uma coisa nesse, nessa ocupação que é legal, é o seguinte, é que é a, primeiro, a primeira ocupação que a gente ocupa e já divide a terras, já divide um lote, então traçamos as ruas certinho, eu, o Cabralzinho né, e mais um pessoal, já traçamos as ruas e cada um já pegou o seu lote, cada um já pegou o seu lote, porque nós entendíamos que o cara sabendo que o lote é dele, ele ia cuidar, não ia ficar fazendo igual é, é, é, tinha tradição. De, é, então nós fizemos isso no começo e com três dias após a ocupação, tinha mais de duas mil famílias já. A área do Pinheirinho foi ocupada no começo do ano por cerca de 500 famílias. Segundo a coordenação do movimento, atualmente 8.600 pessoas vivem no local, que tem 1 milhão de metros quadrados e pertence à massa falida da empresa Selecta Comércio e Indústria. Me surpreendeu muito. Quando lá estive, percebemos que havia uma especulação imobiliária protegida por grupos poderosos. E, para surpresa minha, também com um relatório da, da, da subseção, corroborando o que eu não estava presenciando, corroborando que havia uma invasão, quando, na verdade, havia um movimento que queria, porque assista na Constituição, o direito à moradia. Moradoras e moradores da ocupação eram felizes, mesmo com a permanente discriminação praticada por parte da cidade, pela mídia, pela prefeitura, pela polícia e pela maioria dos vereadores. Esse sentimento teve origem na luta unificada, na sensação de pertencimento, no respeito mútuo, na consciência política de que estavam defendendo o futuro de suas famílias com relevância nacional e internacional. Eu tenho mais saudade lá, é do mesmo dos meus, do meus pés de fruta. eu tinha bastante pés de fruta plantado, né? Então lá não faltava as frutas. Cara, o que eu mais gostava da ocupação era... Era assim, o, a convivência com o pessoal, né? Era um pessoal tudo humilde. Pessoal que não fazia medo você falar com qualquer um. se andava a qualquer hora dentro do bairro, não tinha problema nenhum. Todo mundo respeitava todo mundo. Pela ocupação, pelo que eu lembro é dessa parte que eu sempre brincava, sempre corria lá pro barracão, ficava lá no barracão. Aí quando eu tinha é, evento de Papai Noel, eu também ia para lá também correndo, descia o morro correndo. E aí me machucava também. Era muita alegria. Era um lugar que eu me sentia muito, assim, vamos dizer, muito mais à vontade. Gostava muito daquele lugar. Ixi, era bom demais. Era bom. Eu não tenho o que dizer lá do Pinheirinho, não. Tudo perto das coisas, quando você queria ir no mercado, era bem pertinho. Aqui não, agora não, porque agora construíram o mercado aqui. Mas aqui me vieram, ó, pra gente comprar as coisas. A luta foi muito forte, né? Nós, nós entramos com o objetivo de tentar realizar o nosso sonho, né? De ter nossa moradia, nossa dignidade, sabe? E teve muito sofrimento, mas ao mesmo tempo teve alegria, muita festa, né? Eu participei de vários atos, é, junto com, com os pessoal do Pierinho, sabe? Eu, eu me sentia acolhida. Nós éramos uma família. Então, quando eu ia trabalhar, os meus vizinhos ajudavam a olhar, entendeu? Aí, então, eles me ajudavam muito ali, olhando elas para mim trabalhar. As ruas da ocupação foram organizadas de acordo com as regras e medidas definidas pela Prefeitura. A vegetação e as fontes de água foram preservadas. A ocupação do Pinheirinho foi organizada em 14 setores, como se fossem quadras de um bairro. Para cada setor, haviam duas coordenadoras, já que eram, em sua maioria, mulheres. As decisões aconteciam dentro de assembleias semanais. Nos sábados, realizavam-se as assembleias gerais com toda a comunidade. Nas segundas-feiras, acontecia a Assembleia da Coordenação da Ocupação com as coordenadoras dos 14 setores. Nas terças-feiras, tinham reuniões nos setores, todas no mesmo horário. Nas quintas-feiras, havia reunião de liderança com as pessoas parceiras de fora da comunidade. Um coletivo de segurança vigiava a ocupação para impedir a entrada de pessoas desconhecidas. A portaria era controlada 24 horas por dia. Onde ficava a secretaria do movimento? É, ficar conhecido, ficar. né? É que nós usamos um negócio, um, um, um, um sistema que é diferente de, todo, de tudo, né? Que foi fazer tipo de um soviet. Tipo de um soviet. É que uma reunião de coordenação, escolhemos 14 setores, dividimos em setores, é, a maioria dos coordenadores era, era, era mulher, sabe? Cada coordenador tinha um vice-coordenador, certo? E nós fazíamos todas, segunda-feira, uma reunião de coordenação. Na terça-feira, uma reunião de, de setor. Essa reunião de setor, ela é feita no mesmo horário, para que as pessoas não tivessem história diferente. Eu costumava dizer que até os, as piadas, teria que ser a mesma. Até as piadas, teria... Fala, Big Lady! Beleza! Eu, eu costumo dizer o seguinte, que até as piadas deveriam ser as mesmas. Para não ter problema, né? Tem aquela história que quando você conta um, um, uma história, né? E a turma vai multiplicando, chega lá a história vira. Não, ali não, tinha que ser igual. Na quinta-feira nós tínhamos uma reunião mais política, mais fechada, e todos sábados uma Assembleia, uma Assembleia convocada, certo? E o que é legal nessa, nessa reunião? É que a gente falava de tudo. Nós falávamos de política, falávamos da, da, da, da questão do FMI, falávamos da guerra lá no, no, no Afeganistão, falava do Bush, falava de Fernando de Cardoso, falava de tudo. E nós passávamos para a criançada e para todo mundo da Assembleia, tudo que estava acontecendo no país. Era uma escola, aí eu comecei a crescer, aprendi muito com o Pinheirinho, que as pessoas estavam lá porque precisavam, porque todo mundo tem direito à moradia, a gente tem que lutar, né? É, foi uma aprendizagem muito grande que no Pinheirinho as mulheres eram os um destaques, né? Porque era muita mãe sozinha, muita mãe de família, muito... Lá era mulher, mulher. Mulher na luta, mulher em tudo. Então isso foi o que eu mais peguei para mim. Pinheirinho foi uma escola para nós. Para mim eu aprendi muito. Eu aprendi que hoje em dia, se você quer conquistar o seu direito, você tem que ir à luta. Você não pode deixar que, que as pessoas é, fale que você não pode isso. Você pode, é seu direito. Então, o Pinheirinho eu aprendi muito. Então, foi uma escola para mim ali no Pinheirinho. Eu acho que muitas mulheres entrou na ocupação e teve a sua liberdade, sabe? Pode respirar, né? É, porque é, é comum você ver muitas mulheres, infelizmente, né? Vivendo um relacionamento abusivo, mas não tem para onde ir. Às vezes a pessoa fala, ah, tá lá porque gosta de apanhar a mulher de malandro, mas não, não tem para onde, onde ir, pensa nos filhos, né? Então, acho que muitas mulheres que no Pinheirinho eram chefes de famílias, elas ganharam a liberdade de poder respirar, de poder sair da violência de dentro de casa e estar tá lá no, no Pinheirinho construindo uma vida ao lado dos filhos, né? E no Pinheirinho a gente tinha muito essa, essa união, as mulheradas se uniam, né? E sempre conversavam, a gente tinha um coletivo de mulheres, onde a gente sempre alertava, né? A gente não pode ficar sofrendo um, um relacionamento abusivo, né? A gente tem que denunciar. Fiquei muito bem, muito impressionada com essa força mesmo, né? Que é a força que a mulher tem, né? E, e que carrega um, um bonde na defesa aí da, da sua família, dos seus filhos, né? É, então, todas elas eu, eu senti isso, sabe? Eu percebi isso, uma, Primeiro, é isso que eu falei, dessa, dessa consciência delas também, bastante politizadas, bastante atuantes, nessa, nessa luta pela, pela defesa da, das suas crias, né? das suas, na esperança né? de, de que os filhos venham a ter uma vida melhor do que tiveram. Isso eu ouvi bastante delas também. né Com esse sistema de organização, a ocupação tornou-se uma comunidade uma escola de formação política, uma grande família, que cuidava uns dos outros. Por isso, resistiu às discriminações e à violência de Estado. Aí comecei a entender que eu também tinha que me engajar ainda mais na luta. Eu tinha e tenho até hoje um apito de, jogador de, de juiz de futebol, até hoje esse apito está comigo aqui. E aí eu comecei a ver a necessidade de estar tá chamando o povo realmente para a luta. E qual era o meu papel? Chamar para as assembleias, que tinha todo santo dia tinha assembleia. No comecinho, todo santo dia tinha assembleia. Os ataques seguidos por parte da prefeitura eram abaixo de qualquer discussão jurídica. Por exemplo, por exemplo cortar o fornecimento de água, no Pinheirinho. É, o, é, o, é a, a tática do, do nazismo com os guetos. É você tentar estrangular as populações pela, pela, pela recusa ao fornecimento de um, de um bem básico da vida. Vai ficar sem água. Como é que pode um negócio desse? Chegou um tempo que a imprensa criminalizava de uma forma tão grande, e a burguesia, que dizia que ali só tinha ladrão, traficante, bandido, quando, na verdade, famílias trabalhadoras que saíam de manhã e voltavam à tarde para suas casas. Às vezes a gente tinha que mentir que a gente não morava no Pinheirinho para conseguir um emprego e quando ele descobria, a gente já era mandado embora. Porque aqui no Brasil é assim, né? Pobre, quando ocupa alguma terra para poder morar, para viver, é bandido, porque não pode e tal, então chama o pobre de bandido. Rico, quando faz sua grelagem, vira. Tem um título, chama Comendador. Ouvia o preconceito né sobre a, é, a parte das outras crianças que moravam no campo, no, nos bairros vizinhos, com, por conta que a gente era do Pinheirinho. Já havia acontecendo muito, sabe? Fala assim, ah, seu Pinheirinho, pé sujo, pé de barro, entendeu? É, tinha muito desse preconceito na escola. Isso porque a gente tinha oito anos de idade, né? Então, na escola eu comecei a estudar no, no grupão, foi no Grupão, eu ainda, assim, com receio né do, das pessoas da escola, eu ainda não não chegava diretamente falava que eu morava no Pinheirinho. Mas logo que ficaram sabendo, alguns é, algumas pessoas que não havia preconceito me, me trataram super bem, me acolheram super bem. Outros chamavam nós de pé de barro, pé vermelho, não sei o que, portanto, quando eu tava chovendo... A gente colocava uma sacola no pé e assim, falou sujar tanto o pé para não ser tão zoado na escola, né? E a própria prefeitura que colocou a população que morava vizinho contra nós ali, falando o um absurdo que lá só tinha ladrão, que lá só tinha vagabundo. Não, já tinha decisão de reintegração. O prefeito de São José dos Campos diz que Pinheirinho era uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas pelo tráfico e pelo... Não, a ma... não, vamos lá. A maioria da população era, era gente simples bem que trabalhava. Sim, assim, sim, normal. mas dominada. Dominada, totalmente. Se era uma região tão criminosa, por que, que a Polícia de São Paulo, a Secretaria de Segurança, não ajudou o senhor a resolver esse problema? Talvez porque tem medo de dificuldade em qualquer lugar. Eu não tenho como responder isso para você. A própria polícia chegou à conclusão num relatório deles e fizemos reuniões com a própria polícia também na época, eles falaram que o índice de criminalidade naquela região caía vertiginosamente no tempo que a gente ficou lá. Acabaram arrumando emprego. Tem pessoas que trabalhavam na Johnson, ali, né? Que tinham que um subemprego. Depois trabalhavam como terceirizados da Johnson né? e de outras empresas. Começaram a trabalhar, arrumar emprego. Muitas domésticas trabalhavam em casa de família, mas começaram a ter uma vida, né? Tem um, um, uma casa, tem um fogão, tem uma geladeira. Isso reduziu drasticamente a violência em São José dos Campos. Isso que foi fantástico. Sabe? Que é uma coisa assim: uma, uma população na miséria, é lógico que gera violência. A violência aumenta muito né, com a miséria. Então a pessoa começa a ter uma perspectiva de vida, ter um espaço, né? ela, ela passa a, a violência na cidade e começou a, a reduzir drasticamente. Em 2004, no início da ocupação do Pinheirinho, o prefeito de São José dos Campos, Emanuel Fernandes, PSDB, e o presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, Walter Hayashi, PSB, aprovaram a Lei Municipal número 6.539, que retirava todos os benefícios sociais das famílias que moravam na ocupação. Meu filho, para ele entrar na escola, eu lembro que a primeira, escola, a primeira sala de aula que ele foi, ele teve que dar o endereço lá da frente de uma senhora que morava na frente. Aí depois que ele estava estudando, que passou uns oito meses estudando, foi que ele foi lá legalizar a matrícula, porque eles não estavam querendo pegar ele, que era do Pinheirinho. O projeto era a continuidade daquilo que a prefeitura já praticava contra a comunidade, negando acesso à saúde, a educação, a energia elétrica e acesso à água, além de responsabilizar os moradores da ocupação pela falta de políticas habitacionais na cidade. Também fez aquela lei que as crianças do perino não podiam estudar em escola lá próximo, né? Nós não tínhamos direito de cesta básica, escola, creche, postinho, então tudo isso foi tirado nosso ali. A lei atacava os direitos básicos das pessoas e os moradores a nomearam de Lei Hayashi e Lei da Fome. Olha, essa a lei ela foi uma lei para acentuar os objetivos dele, colocar as diferenças de classe né, e é, fazer todo um processo discriminatório que eles viveram. A lei ela concretizou isso e oficializou a penalização de todos os moradores do Pinheirinho, que eles não tinham direito a nada, nem assistência social. Então, é, é a dupla penalização, na realidade, uma forma de acabar com o movimento era tirando todos os direitos sociais. Então, é, foi é, um absurdo, né? não se imagina é, ter uma política, para aqueles que mais precisam, uma política social restritiva a ponto de você sair do movimento para ter comida, né? Tentamos entrevistar o vereador Walter Hayashi, ligamos para seu gabinete, enviamos e-mail e mensagens nas redes sociais. Nenhuma resposta nos foi enviada. A Procuradoria Geral da Justiça de São Paulo encontrou uma ação direta de inconstitucionalidade da lei no Tribunal de Justiça. Em 2005, a representação do Ministério Público foi julgada procedente e a lei foi declarada inconstitucional e, mesmo assim, a lei consta como vigente no site da Câmara Municipal de São José dos Campos. O Tonhão Dutra ele fez uma proposta propositiva. Então os vereadores simplesmente trataram, é, desconsideraram e faziam é, as apologias contra, dizendo, olha aí, ele quer que o pessoal invada suas casas, sempre des, desmo... É, descaracterizando o projeto social e dividindo sempre o Pinheirinho contra o, o restante da cidade. Então é, é com esse conceito da defesa da propriedade privada que eles tentaram o isolamento. Eu mesmo realmente sofri na Câmara Municipal vários debates que fizeram, assinuava é, por que, que o vereador está fazendo lá, por que, que a turma lá não compra casa, por que, que a turma lá não financeia uma casa. E a gente fazia o um debate defendendo a pessoa aqui. Mas será que era por causa da minha pele, a cor da minha pele? Realmente, eu tenho essa, eu tenho essa dúvida até hoje. Eu acho que era por causa da minha cor da minha pele e a cor da pele das pessoas que moravam aqui que sofriam tanto. Em 22 de janeiro de 2012, o jornal Estadão publicou O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, classificou como ilegal a reintegração de posse que foi realizada ontem, apesar de ordem da Justiça Federal mandando suspender a ação. Cavalcante afirmou, há um conflito de competências e isso só pode ser solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça. O processo judicial, e a gente está muito acostumado com isso, é uma, é uma situação em que você pode ganhar o que está pedindo, você pode perder o direito que você acha que tem, mas ele tem que ser feito dentro da lei. É, e o que a gente falava era o seguinte, não existe problema nenhum da reintegração, no pedido, na ordem, mas desde que seja feito dentro da lei. E o que menos se observou ali foi a lei. Na madrugada de 22 de janeiro de 2012, com a autorização da juíza Márcia Loreiro da Sexta Vara Civil de São José dos Campos, do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, do juiz Rodrigo Capez, do prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury, e do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, enquanto todas e todos dormiam, a polícia militar invadiu a comunidade Pinheirinho e transformou o domingo em um dia de terror para aproximadamente 7 mil pessoas excluídas socialmente, sem acesso a uma moradia digna, entre elas, pessoas portadoras de deficiência, idosos, mulheres e crianças. Então, cara, a gente tava achando que qualquer hora ia ser desocupado mesmo, mas na sexta-feira teve uma reunião na sexta, Silvana, na sexta-feira, uma reunião lá e aí, não, não, não vai ter O mas acabou, né? E todo mundo foi dormir tranquilo. Pegou a gente desprevenido, que falou que não iam retirar ninguém, né? Mas quando foi de madrugada, três horas da manhã, começou a chegar a cavalaria e a gente foi pego de calça curta. Quando eu acordei de manhã, foi com a gritaria do pessoal. Porque deram a palavra, né, que a gente, que estavam juntos, que podiam contar com eles, que iam fazer o melhor, né, pra gente. E sabe que jeito que eles tiraram a gente? Que nem um cachorro. Mas por que com a gente tá acontecendo isso? Então vem aquele, aquela revolta, sabe, mentira. Por que que eles mentiram? Por que que tá acontecendo isso? A gente entrou com uma ação na Justiça Federal, na madrugada, na véspera da, da, da, da primeira desocupação, que seria na semana anterior ao que foi feito, e a gente conseguiu uma, uma liminar em torno das 4 horas da manhã para suspender a desocupação. A, a polícia já estava a caminho da desocupação, a gente conseguiu interceptar o comboio a caminho e a gente conseguiu que não houvesse a desocupação. Então houve toda aquela comemoração. No mesmo dia, o juiz titular, porque essa foi um juiz juíza plantonista, o juiz titular, é, revogou a decisão dessa juíza plantonista, a, a, a liminar voltou, a, a, a, a liminar foi, foi revogada, então a ordem judicial poderia prosseguir, a ordem do, do, do Estado poderia prosseguir. O caminho natural seria, óbvio, como sem a ordem não teria impacto nenhum na desocupação, só que a gente entrou com um agravo, a gente que eu falo, os moradores, né, a Defensoria apoiou os moradores dentro desse processo, entrou com um agravo no tribunal, agravo é um recurso, né, no tribunal Regional Federal, e nós conseguimos uma liminar do desembargador para manter a suspensão. Então a desocupação ocorreu é, existindo uma ordem do Tribunal Regional Federal de, de, de suspendendo a reintegração, determinando que o comandante da Polícia Militar, comandante da Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal é, se abstivessem de executar a ordem até o julgamento do recurso. E eles simplesmente ignoraram essa ordem e cumpriram. Na coletiva de imprensa dada no dia da desocupação, o juiz assessor Rodrigo Capês confirma que recebeu a notificação cancelando a reintegração, porém escolheu ignorá-la. Todos os representantes do poder público que estiveram envolvidos na autorização da desocupação ignoraram o conflito de competência entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal e mandaram 2 mil policiais para executarem o despejo das famílias usando armas letais, bombas de gás e spray de pimenta helicópteros, blindados e cavalaria. E o coronel assinou, e eu, pela presidência do Tribunal de Justiça, assinei também, para dar ciência à Justiça Federal, de que é, esta era a posição. A tropa de choque, essa eu E eu gritando para o meu genro que morava vizinho, aí saímos tirando criança, ainda chovendo, saímos arrastando criança para a igreja. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi atacar a igreja para ninguém entrar para dentro. Aí eu saí puxando as crianças lá pro, pro, pro asfalto, aí fiquei lá no ônibus no com as crianças tudo sentado no banco. A polícia fechou e bomba em cima e tiro. Tem até um rapaz que tava do meu lado que levou um tiro na mão, né? Que ele segurou na grade, ele só segurou, ele acabou de segurar, o, o guarda municipal foi dar um tiro, pegou na mão dele. Derrubaram a grade lá e os policiais, os, os guardas, a GCM, começou a dar tiro. Tiro mesmo com pistola no rumo do pessoal, assim, começou a dar tiro, ameaçar de jogar bomba. Especificamente o caso do David, né? David Walsh Furtado, que foi um dos alvejados pela guarda municipal, a mando do prefeito municipal, e que é, encontra-se, inclusive, esse processo é, para ser julgado pelo Tribunal do Júri como tentativo de homicídio, deixando, inclusive, sequelas nesse trabalhador, que ficou é, realmente... É, com com problemas é, estruturais principalmente na na sua na sua mão até mesmo de trabalho impossibilitado de trabalhar e quando eles viam um montinho assim de pessoas conversando era bomba vinha de lá de cima era bala de borracha é nossa eles vinham para cima mesmo então nós tinha que estar tá correndo nós tínhamos que Muitas famílias vinham ao nosso encontro, o que é está que acontecendo, e nós também não sabíamos. E nós tínhamos que estar ali, junto com as famílias, muita gente desesperada. Ai, até os meus dedos lá de menor lá. Você que é que morreu fazendo. Ai, o Carnaval vai fazer. Se morreu, eu não sei o que vai parar. A juíza é o Cure que vai ser A juíza e o Cure, a juíza e o Cure vai ter! A polícia mete bomba! mete do lado de fora, e eles passaram, a noite inteira eles passaram, eles faziam com a sirene ligada a noite inteira, no bairro inteiro, e caçando a molecada, que a molecada também fazia os enfrentamentos e tal, foi muito enfrentamento. Helicóptero voando, e quando nós estamos lá conversando com o secretário, eles metem bomba, bomba lá na reunião que a gente estava. Aquele povão correndo, aquele multidão de gente, pisado em minha sandália, e havia aquele povão de, meu Deus, eu vou morrer espenuciado agora. Meu pai. E aí, ver um rapaz, levanta me pegou assim, me ajudou a levantar. Então aquilo foi, foi um inferno, eu tentei resistir, é, resistir o máximo que eu pude. Eu lembro que eu sentei assim falei: daqui eu não saio. Vou para onde? Não saio. Aí uma amiga minha falava: "Não, Ju, vamos, vamos, a polícia vai pegar, eu não saio. Vou para onde, gente? Pelo amor de Deus, minha casa. Sabe, foi, foi um inferno. Um inferno, uma dor que eu não desejo pra ninguém, para ninguém, porque... Aí eu lembro que no dia seguinte a gente tentando o caminhão pra poder tirar os móveis, né? Não tinha pra onde ir, foi até meu primo que conseguiu o caminhão e quando a gente entrou na minha casa já tinha sido derrubada com tudo. Sabe, se olhar ali tudo que você construiu, cada bloquinho que você... sofreu pra comprar, sabe? Derrubado. Na hora que eu estava lavando roupa, meteram o pé no portão, entraram e pediram para eu sair. E não era para eu tirar nada, só os pertences mais para usar na diária. Aí eu peguei a minha bolsa e saí. Aí eles pegaram os papéis, lacraram algumas coisas e falaram que era para mim ir lá no polo esportivo, dar fazer o um cadastramento, que era para os caminhões entrar e que ninguém ia mexer em nada. Então, lacraram, peguei minha chave, tranquei a porta e trouxe. Aí eu fui fazer o cadastramento. Lá eles falaram para mim que pediram aonde que eu ia ficar, eu falei que ia ficar na casa da minha irmã, aonde que era para botar as coisas, eu dei o endereço que está aqui. Aí ela falou, olha, amanhã, na hora que for retirar as coisas, a gente vai estar tá te ligando e você vai estar tá entrando com o pessoal do caminhão e oficial de justiça. Até aí, correto. Quando foi hoje, eles falaram para mim, olha, se você arrumar caminhão, pode tirar suas coisas. Arrumei o caminhão, entrei, quando eu cheguei lá, só achei a minha cama e minha estante na rua. E o resto das minhas coisas ninguém sabe. Que não deixou nós tirar nossas coisas. Ó, na minha casa ficou guarda-roupa, cama. Eu só tirei só a roupa do corpo. A compra que nós fizemos, nós tiramos a metade. Ficou geladeira, ficou fogão. Só não ficou o bujão que eu ainda pude arrastar. Mas o resto ficou tudo. Eles não deixaram mais tirar nada. Nada. Pegar nada. Só saiu com a roupa do corpo. Nem documento, nem nada, foi pego. E eles não, não tiraram nada. Do jeito que eles tiraram, eles levaram. Quando a eu tava preta, preta, preta. Foi assim, nossa, perdemos a geladeira. Aí foi duas lutas para comprar tudo de novo, né? E comprar roupa, comprar sapato, comprar tudo. A minha filha estudava, material de escola dela perdeu tudo. Minha mãe perdeu mesa, armário, sofá. E um bocado de coisa mais ainda. Lá minha, que minha mãe casa. perdeu tudo, só deu tempo de tirar as roupas. Que Aí é, nós é. precisamos de material para escola, oh, porque nós não eu... temos material. Cadê é. o material? Perdemos ah, tudo lá. Nós precisamos... perdemos tubo, tudo, nós não conseguimos pegar. Os caras chegaram lá e mandaram... Aqui é um livro pra mim, da bike. Ah, é, e eu vi derrubando minha casa. Você viu? Vi, e nós veio com a roupa do corpo. Quebrando a sua eu cama. Você lembra de quê? Queimou a minha cama e, e, meu co, e, e queimou meu colchão. Queimou seu colchão? Queimou. Quem? Queimou. Queimou. As polícias. Porque a gente não conseguiu recuperar. O notebook dela, ela perdeu. A minha máquina de costura que eu tinha ganhado de presente eu perdi, que eu não consegui tirar, que eles não deixaram no dia. E no fim, ninguém sabe onde foi parar. Perdi tudo que tinha. O caminhão levou lá para aquela empresa lá, de lá botado dentro do mato de volta, enganando a gente que estava lá e não estava, já estava dentro do pinheirinho, dentro do barracão. Hoje você vê, ó. Ali, ó. Não tem um armário bom. Porque eu digo não, por quê? porque não pode comprar, porque tudo que eu tinha, eu perdi lá. Eu não... é simplesmente, você tem, tem dez etiquetas, você vai levar o que você puder, o que você não puder, vai ser destruído. Isso não existe, em lugar nenhum. também é inadmissível isso, por mais que as pessoas... Terem, é... Pudessem estar errado, eu não estou falando isso, mas mesmo que elas estivessem erradas, você não pode condenar elas, sem um devido processo legal, a perder tudo que ela tem. E aí eu estou falando de. Você imagina que você tenha 15, 20 minutos para tirar tudo que você levar tudo que você pode da sua casa. Faz esse exercício. As coisas de maior valor que você tem. E aí, aí a gente tem perda de, de, de fotos de filho, é, DVDs de, de, de filmes de, de, de infância, né? O que a gente, nós nos deparamos muito no, no, no, no, nos, nos abrigos, pessoas que perderam seus exames. Sabe quanto tempo leva para fazer um exame complexo? Pessoas às vezes levam anos para fazer uma, uma tomografia, uma, uma densiometria óssea, e ela perde esse, esse exame. Perde porque o poder público destruiu não deixou ela levar, não fez as coisas de acordo com a lei. E essa pessoa tem um prejuízo para a saúde física dela, pessoas que não tinham remédios que não tinham conseguido tirar seus remédios de, de, de pressão, né, para o coração. Então, assim, foi... Pessoas trocando de fralda, tinha que fazer uma cortininha para a pessoa com deficiência trocar fralda no meio do abrigo. E eu não estou falando que ninguém me contou, eu vi. Se eu não tivesse preparado psicologicamente, eu teria surtado, porque foi muito difícil. Aí a, a rota foi que botaram um, um camburão da rota e me levaram para fora do acampamento, fomos na escola Edgar. Aí chegaram lá, conversaram lá com o um comando lá. Depois me levaram para lá, para o Eldorado. Aí filmaram o meu rosto, falaram coisas horrorosas ao meu respeito. É... E aí me levaram para a delegacia, 31 de março. A rota me deixou lá e a Polícia Militar foi que ficou ali. E ali me humilharam de todas as formas, levaram os capacetes, os escudos junto com, comigo e dizia que, que eu era o líder da, de toda aquela confusão e tal, o sargento, não sei se era sargento, que também não tinha nenhuma identificação, Todos os policiais entraram lá na, na ocupação, mas não tinha nenhuma identificação, não. Não tinha como saber se era tenente, coronel, polícia, simplesmente, não. E aí, pelo jeito, deveria ser sargento. Falou: mata e joga no rio. Na hora, assim que a gente chegamos na delegacia, na 31 de março, eu Olhei para o céu, pensei, meu Deus, se for a minha hora, eu estou preparado. Se não for, tem misericórdia desse homem. Tirou nós do nosso canto, que estava lá, falou que ia vender o terreno para a gente, Nós não queria de graça. Já estava feita essa casinha da gente. Mas eles fizeram uma maior sacanagem. Tanto ele, como Adoro e como Manoel. Essa queixa eu tenho dele, essa queixa eu vou levar o resto da vida. E você vê criança apanhando, batendo em senhor de idade, até que morreu. Esse senhor morreu. Primeiro houve uma, uma vítima fatal, que isso em cenários de conflito se fala de vítima colateral, que é muito ruim, porque para mim vítima é vítima. Mas foi um cidadão que foi atropelado e meio ao caos que estava instalado no bairro Contigo ao Pinheirinho. Ele foi, ele foi violento, abarroado por um veículo e morreu. O outro caso é mais grave, porque um, uma das pessoas que estava desaparecida, é Ivo, Ivo Teles dos Santos. Depois vai ser identificado no YouTube uma cena de vários policiais espancando o Ivo Teles. É, e depois de mais ou menos 15 dias, é, ele é localizado no Hospital Municipal de São José dos Campos, em coma. É, o ingresso dele se deu com vítima de traumatismo generalizado. Isso foi omitido depois no, no boletim médico dele e constava que ele tinha sido vítima de um AVC. Na desocupação, de 22 de janeiro de 2012, a comunidade do Pinheirinho sofreu crimes do Estado, violência física, violência moral, ameaças, destruição das residências, queima de pertences pessoais e memórias, que foram praticadas pela PM, pela Prefeitura de São José dos Campos, pelo Governo do Estado e pela Justiça de São Paulo. Mas o planejamento foi extraordinário, eu acompanhei o deflagramento da operação, é, nós só temos a parabenizar a Polícia Militar pelo cumprimento do seu dever. Eu disse ao governador, governador, o senhor pode se orgulhar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um manifestante foi baleado durante essa ação. Essas imagens que a gente vê são de ontem, imagens que você já viu na reportagem, e a PM disse a respeito que só usou balas de borracha, mas guardas civis foram fotografados com revólveres, empunhados. Você realmente, agora, o que, que você pensa do futuro? Você não tem para onde ir. Não tem para onde ir. É só ódio, é revoltante. É possível retirar as pessoas num terreno que o proprietário está inadimplente há décadas, é, retirar a gente trabalhadora no meio da madrugada, é, causando danos né, físicos, psicológicos, materiais. Então, tenho absoluta certeza que aqui é um lugar que o senhor... As pessoas sabem o que aconteceu e sentem. Mas o que a gente compreende é que esse dano aí, ainda que futuramente, né, que uhum. posteriormente tenha sido feita a reparação, ainda bem, né, em relação às casas, esse dano aí precisa ser indenizado, precisa ser reposto na vida dessas pessoas. A gente não pode viver num país que, entendeu, que se arrasta pessoas no meio da madrugada. Isso é parte do processo civilizatório. A gente não pode ficar em silêncio, entendeu? não cabe okay. silêncio. O tempo que, ia, que fez isso para tirar o povo lá de dentro, se tivesse entrado em acordo com o pessoal, o morador lá de dentro, exército, fosse me disse ah, o lote para cada um, né? E fizesse um carnê para a pessoa, todo mês tá pagando, e nem o rapaz da raiva falou, ah, não tava essa dívida não tá, ela já tinha quitado a dívida lá de dentro. Né? E estava todo mundo lá dentro, não precisava ter feito isso. É possível concluir que a desocupação não planejada e realizada de forma violenta, no mínimo, gerou gastos acima de 416 milhões de reais. Foi construído um bairro de 1.461 casas, com 140 milhões. Com 416 milhões, daria para construir três bairros, cada bairro com 1.461 casas, somando 4.383 unidades habitacionais. O investimento para a permanência das famílias no terreno da ocupação Pinheirinho seria de 35 milhões, de acordo com Valdir Martins Marrom. Quantas vezes fomos em frente à prefeitura na luta para para que fosse é, regularizado a situação do, do, do Pinheirinho. Era um bairro, era um bairro. Então, tudo isso o poder público não poderia permitir, e, e acabou fazendo essa desocupação. Te digo, hein? Se deixasse a população lá, com as casas que já estavam construídas, porque eram construídas de alvenaria, terreno, tudo, tudo arruamento, tudo tinha ficado mais barato do que a desocupação que eles fizeram. Muito mais barato que a desocupação. Isso aqui veio é, representando o Ministério das Cidades e dizia que era possível aproveitar tudo aquilo que estava feito, que estava feito muito bem. Aqui teve o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, que na época era o Silvio Torres, é, e que disse isso a gente lá, que ó, aqui é possível aproveitar tudo, talvez uma ou duas casas tenha que sair do lugar, que estavam numa esquina, às vezes, mas no geral era possível aproveitar, todo o arruamento, tudo isso era possível aproveitar. É isso que dizia o CDHU, o CDHU dizia a mesma coisa, que era possível aproveitar, ou seja, estava tudo encaminhando. É, quem, não, quem não queria, na verdade, era o prefeito da cidade, PSDB, Eduardo Cury, que não aceitava de jeito nenhum, e o dono do terreno, suposto dono do terreno o bandido chamado Najnarras, conhecido da população brasileira. Em 13 de janeiro de 2011, um ano antes da desocupação, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos divulgou a existência de um protocolo de intenções entre o governo do Estado de São Paulo do governador Geraldo Alckmin e o governo federal da presidenta Dilma Rousseff. No protocolo, o Governo Federal se propôs a disponibilizar verba para a compra e regularização do Pinheirinho. Ao Governo do Estado ficaria o papel de fazer o projeto urbanístico e arcar com a infraestrutura. Entretanto, a Prefeitura do Prefeito Eduardo Curi, parte fundamental para a regularização da área, pediu um prazo para análise da proposta. No dia 24 de janeiro de 2012, três dias após a violenta desocupação, Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades, publicou nota onde informou que a Secretaria-Geral da Presidência da República participou, em 2011, das negociações para o atendimento das famílias mas que não houve interesse da Prefeitura para a solução do problema. A nota ainda afirmava que em janeiro de 2012, os governos estadual e federal construíram uma minuta de termo de cooperação. O termo foi recebido pelo Procurador da Prefeitura e entregue pela Associação vara Cível de São José dos Campos. Na minuta, a União se comprometia com parte dos recursos e o Estado com os custos de elaboração dos projetos e alternativas. No entanto, também não houve retorno por parte do Poder Municipal de quem dependia a desapropriação. Depois, no ano de 2012, é, quando houve a desocupação do Pinheirinho, era um ano eleitoral na Ordem dos Advogados do Brasil, e eu era pré-candidato à presidência, da subseção de São José dos Campos, onde o Pinheirinho estava, era instalado e a diretoria da OAB, da época, promoveu um relatório. Nesse relatório, basicamente, as decisões judiciais que determinavam a, o despejo, que determinavam a desocupação do Pinheirinho era chancelada pela Ordem dos Advogados do Brasil e a operação policial também era é, tida com ares de legalidade. E todos nós sabemos aí, por meio de noticiários, por meio de relatos, quão violenta foi essa operação policial. Então eu não vou entrar no mérito da decisão judicial, porque eu não conheço o processo em sua integralidade. Mas do ponto de vista é, de um advogado, de um advogado militante, eu vejo que não era papel da OAB promover qualquer tipo de relatório. Muito menos o relatório que chancela a decisão judicial e que dá áreas de legalidade a essa operação policial que foi uma verdadeira operação de guerra. Então, o relatório diz que não houve nem afronta aos direitos humanos e nem afronta as prerrogativas dos advogados. Afronta aos direitos humanos, eu não sei como eles não conseguiram enxergar, porque a população foi massacrada. Homens, mulheres, crianças, idosos, teve gente que depois veio a óbito, né? E com relação às prerrogativas dos advogados, os nossos colegas advogados haviam sido recebidos só com bala de borracha. O colega Toninho, Antônio Donizete, advogado do Sindicato dos Metalúrgicos e que era advogado do Pinheirinho também, tem marcas de bala de borracha até hoje. Os nossos colegas advogados foram impedidos de entrar, para falar com os seus clientes, eles eram advogados do Pinheirinho, né? Então teve todo tipo de afronta aos direitos humanos e toda afronta, o pedido de... É, feriram, a afronta, afrontaram os direitos, as prerrogativas dos advogados também. Primeira coisa que ele não tem a publicidade que ele falou que teria tido para ser é, para ser exarado pela Ordem dos Advogados do Brasil. né Porque até hoje eu falei assim, ah, porque consultamos não sei quantos advogados. Não, não... Ele, quem são os advogados? Documentou como? Né? Muito subjetivo, muito solto, nós estamos falando de, da Ordem dos Advogados do Brasil, que teve um papel importantíssimo na reconstrução da democracia no Brasil. Segundo, porque é um relatório mentiroso, a realidade não corrobora nenhuma das informações. Se você procurar o, o, o, o, o, o sistema de, de assistência social especializada. Se você procurar o sistema de assistência social pública, se você procurar especialmente o conselho, é, é, o conselho tutelar, sabe contar e tem relatado as histórias e os, os rumos que as pessoas que viveram esse drama tomaram. Famílias que foram desagregadas, laços sociais que foram desconectados, famílias onde a relação mãe e filha, a relação família, foi desagregado de fato, porque um teve que ir para Goiás, o outro teve que ir para o Paraná, o outro teve que ficar na casa da tia, aí criou um vínculo e um laço lá com a tia, esqueceu aqui da família. Isso tudo é muito importante. Né? Então, aquele relatório não demonstra essa realidade. Porque não é papel histórico da Ordem dos Advogados do Brasil chancelar nenhum tipo de, de autoritarismo. Cabe à Ordem, é, como voz cidadã, como voz constitucional do cidadão, cabe à Ordem defender o Estado Democrático de Direito, a democracia, os direitos humanos e a justiça social. Ou seja, é, pelo relatório, eu não tenho dúvida alguma que a OAB deixou de lado todo o seu compromisso histórico com os cidadãos, com a cidadania e somou-se ao poderio econômico, somou-se, se assim podemos dizer, ao lado errado dessa história. Por isso que debater de novo através de, do, da própria ordem e nós tentarmos corrigir internamente um dos nossos erros. Quando nós nos deparamos com o erro, nós temos dois caminhos. Ou não, nos omitimos ou nós buscamos corrigir. Eu fiquei estarrecido em saber, em ter a certeza de que o relatório era usado, vem sendo usado, vinha sendo usado, enfim, como a principal peça de defesa para toda e qualquer autoridade estatal para o estado, para o município de São José dos Campos, para o estado de São Paulo, ele produziu uma principal peça de defesa. E eu, como advogado, tenho convicção de que a OAB não pode carregar esse peso. Esse relatório, feito de forma equivocada, feito de forma errada, não pode ser a principal peça de defesa dessas autoridades e dessas pessoas que deixaram a legalidade, que extrapolaram a legalidade em cada uma de suas ações elas têm que responder perante o judiciário. Se ao final forem condenadas, que sejam condenadas, mas garantindo a elas o devido processo legal, o direito de defesa, a ampla defesa. Mas se ao final disso tudo elas tiverem de ser condenadas, que elas arquem com o peso dessas condenações, seja administrativa, seja, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judiciário ou em pecúnia para indenização, então a importância dessas famílias serem indenizadas esbarrava nessa esbarra nessa nesse relatório feito pela OAB. Então eu acho que anular esse relatório é resgatar a dignidade do povo do Pinheirinho. Então precisa anular também, restabelecer a verdade também em relação a isso. Essa batalha é muito importante. Não é simplesmente anular um papel, anular um documento desrespeito realmente a resgatar a dignidade das pessoas. É preciso que a verdade venha à tona, né? a verdade liberta, né? a verdade liberta. Então nós estamos cativo ainda naquele momento, enquanto essas mentiras continuam sendo contadas. A mentira desse relatório é uma ofensa à nossa dignidade né? enquanto ser humano, é uma ofensa aquelas pessoas que, que sofreram né? é, aquele despejo, aquelas violências. Então é um, é um desrespeito esse relatório, então não precisamos anular esse relatório, porque essa história precisa ser contada e passada limpa. O direito foi só um mero, uma mera justificativa. Essas lutas jurídicas que se desdobraram são, são consequências que a gente vai levar dentro da lei, sempre dentro da lei. Porque a hora que a gente abandonar isso, a gente vai para a barbárie. Mas lá o Estado foi um pouquinho... esquecer um pouquinho disso, né? Esquecer um pouquinho que ele tem que atuar dentro da lei também. Um pouquinho não, esqueceu muito. E nos abrigos não foi diferente porque a gente chegou lá, a gente viu animais de estimação, a gente viu pessoas em situação, é, pessoas com deficiência, em situação deplorável, que não tinham de trocar roupa, banheiros em condições terríveis, era eram, eram comida que eles reclamavam muito, a qualidade da comida. Depois houve também reclamações em relação ao desvio de doações, que eram feitos pela população em geral, que eles não tinham acesso. As doações eram centralizadas pela, pela, por quem era responsável pelos abrigos e não distribuiu. Você imagina, você num estresse daquele. Criança pequena, sem comida, com comida ruim, aí chega uma doação de, vamos dizer, de bolacha. Criança não quer saber, ela quer comer. É, e você vê aquilo, e você tira aquilo, esconde, não dá para punir os moradores, né, punir as pessoas. Sabe, muita discriminação. Dentro do abrigo tinha discriminação, Você tá entendendo? O próprio pessoal da prefeitura, eles, eles discriminavam, as assistentes social, eles discriminavam. Sabe, se tinha uma pessoa que era deficiente, não podia ficar, tinha que mandar embora, porque era deficiente, não podia ficar. A minha sobrinha era deficiente, eles compraram passagem, colocaram dentro do ônibus e mandaram embora. Lembro de uma senhora, que ela era cadeirante, e ela tava deitada assim, e ela precisou trocar a fralda. Não tinha uma estrutura para ela ali. Eles então é, aí tivemos que fazer uma rodinha assim para ela trocar, até mesmo para porque já tinha homem tudo no, ali junto. Foi que nós fizemos para ela trocar. daí fomos falar com a Assistência Social. Aí tirar ela de lá, a gente não sabe para onde que levaram essa família. Aí foi aqui, mas olha, não tinha estrutura nenhuma para estar tá recebendo o pessoal do Nós fomos para o alojamento. Pequenar, num bequim desse tamanho, assim. Dormia eu, a denoura, as duas filhas dela, a... o marido dela e eu. Tudo num cantinho sozinho, assim, separadinho, assim. Tudo no chão. Tinha cachorro, tinha pombo. Tem de tudo lá dentro. Nos alojamentos era um, um caos total, né? Era todo mundo amontoado. A gente não pode reclamar, né? mas era um almoço horrível. A gente chegou a receber no alojamento comida estragada. Pode mostrar tá aí, ó, tá tudo azedo, tudo azedo, certo? Sem condição de comer. Agora já são quase duas horas da tarde, ou mais duas horas da tarde. E a criançada está desde cedo aqui, sem, com fome, sem comida, certo? Foi sofrido no alojamento. Né? eu acho que o que deixava o que incentivava, o que deixava a gente mais assim um pouco aliviado eram as doações que vinham de fora porque a população de fora se uniu para ajudar a gente né? então eram doações vindo de toda parte, mas era sofrido você ter que mendigar um absorvente sabe, você pedir ter que ir lá, ficar implorando por um absorvente porque saímos sem nada né? saímos sem nada muitos perderam emprego então não tinha dinheiro, sabe? Você tem que mendigar um absorvente, você tem que mendigar uma fralda para o seu filho. E eu lembro que no alojamento, eu fiquei no Morumbi, começavam a chegar doações e a prefeitura escondia as doações. A prefeitura pegava as doações e deixava lá com eles. Eu lembro que chegava todinho para as crianças, a prefeitura não dava. Eu fui processada pelo, após a invasão porque como a prefeitura colocou uh, os moradores no, nas escolas, nos caíques, lá no Caíque Dom Pedro eh, tinha muitos pombos, então as pessoas ficaram lá dormindo e era numa precariedade muito grande. Eu levei um coletivo de São Paulo, dos direitos humanos, para olhar, para registrar, né, para denunciar essa situação. E com, essas, eh, com essa visita... Eles abriram o um processo e aí eu tive que responder, tanto judicialmente, tive que gastar com o advogado, porque a prefeitura colocou toda a estrutura dela jurídica, inclusive, para nos atacar. Eu fui processada, o Toninho foi processado, mas o, o Marrom foi processado. Tudo do ponto de vista que nós estávamos é, depredando ou incentivando a depredação dos... dos dos espaços públicos ou desmoralizando. Então, esse foi um outro processo, não sobre a invasão, mas da questão estrutural da prefeitura. É, a prefeitura levou um grupo de moradores, eu não sei precisar agora, são em torno de 10 a 20 moradores, desde moradores do Pinheirinho, para as casas abandonadas do Rio Cumprido, que era uma área de risco onde morreram cinco pessoas. Então, a prefeitura, eu não tô falando, quando eu falo a prefeitura, é porque tem documento, que tem encaminhamento oficial da prefeitura, fotos dos carros da Uban Fazendo a mudança das pessoas, funcionários da prefeitura fazendo a mudança das pessoas. E isso foi objeto também de uma ação. Nós entramos com uma ação, mas no processo do Rio Cumprido, porque nós estávamos todos numa negociação para atendimento das famílias que foram retiradas de lá, e nós entramos com uma, uma que a gente chama de cautelar de atentado para poder é, responsabilizar a prefeitura por esse ato irresponsável. A prefeitura levou a prefeitura disse que não, que não levou, que foram os moradores que indicaram o local eles queriam ir e a só providenciou os meios para isso. Mas você vai levar para uma área de risco a, a, a pessoa, isso é totalmente inaceitável. Em função da repercussão que teve internacional, né, uh, da forma como tudo ocorreu, o governo do estado passou a pagar um auxílio moradia para as famílias. E esse custo era levadíssimo para o estado. Então ele também teve que, que rever a sua posição e assumiu o compromisso também de buscar uma construção de uma solução diante daquilo que a comunidade impunha, né, na sua luta e que o governo federal uh, oferecia, né? Porque ficava constrangedor para o estado, governo, governo federal dizer que aportava os recursos e eles não não comparecerem, né, com a parte que lhes cabia dos projetos, né? Carlinhos Almeida, prefeito eleito pelo PT em outubro de 2012, em primeiro turno, oito meses após a desocupação, justificou que, em acordo com as lideranças da comunidade, decidiu se procurar outra área para construir o bairro Pinheirinho dos Palmares. Eu acho que é importante destacar o seguinte, existia uma situação anterior que os moradores tinham sido desalojados e que eles sequer eram recebidos na prefeitura e não havia nenhum diálogo. É, e a partir do momento que nós assumimos a gestão, nós os recebemos na prefeitura, no passo municipal. E colocamos a secretaria né, que existia para reprimi-los, né, é, como uma secretaria que passou a lutar junto com eles pela resolução do problema. Então ali nada foi decidido unilateralmente por parte da prefeitura, do governo federal ou da Caixa tudo foi dialogado e as decisões foram compartilhadas com os moradores. Eu acho que esse é um dos motivos do sucesso que a gente tem e que eu digo para você é, com, com muita tranquilidade. Né? Não existe no Brasil um conjunto do Minha Casa Minha Vida tão bonito, tão organizado, né? que funciona tão bem como o Pinheirinho dos Palmares aqui de São José dos Campos. Pode ter algum que funcione tão bem quanto, mas mais não tem. Não, fui eleita e fui eleita presidente da Câmara, é, foi acho que o meu primeiro e segundo projeto, primeiro porque a lei é, federal do Lula da, é, permitia que, nos, na, do Minha Casa Minha Vida, que era possível fazer conjuntos habitacionais. Então, a partir dessa questão, nós mudamos a lei de zoneamento, foi duas votações, porque a é lei de zoneamento, né? plano diretor, e foi, isso foi feito numa. É, no mesmo. foi acho que no mês de janeiro, fevereiro, fizemos rapidamente. Foram as primeiras leis, foram as primeiras medidas que nós tomamos desde o início para iniciar o processo de busca e instalação da, do Pinheirinho. Então, porque tinha que mudar a lei, que eles colocaram uma lei restritiva. Então, nós fizemos e tínhamos todos os elementos, porque o nosso governo queria fazer o resolver o problema do Pinheirinho, só que eles fizeram um plano diretor e uma lei de zoneamento para que isso não fosse possível. Eu lembro que é, a gente começou a fazer uniões né, e, e tentar manter o povo unido. Aí eu lembro que quando a gente começou com os primeiros com os primeiros passos para tentar né construir as casas, é, a gente fazia as reuniões com o governo do estado, o governo federal, e eles queriam um apartamento, né? E o nosso pessoal não queria apartamento, o nosso pessoal queria casa. Queria casa porque a gente tinha casa no Pinheirinho, né? Muitos tinham animais, né? E aí o Marrom fazia reunião porque tudo era decidido em reunião. Aí o pessoal ficava desapontado, apartamento, gente, mas a gente tá precisando, né? Mas a gente quer casa. E você via que o pessoal ficava desapontado quando falava em apartamento, né? Porque eles queriam casa. E chegou até uma proposta de uma empresa, que agora eu não consigo me lembrar o nome, de fazer vários condomínios, tipo assim, um na zona, uma, uma zona sul, um na uma zona norte, a gente falava, não, a gente queria todo mundo junto, Pinheirinho era todo mundo junto, era o pessoal unido, né, como que vai ficar um tanto aqui, um tanto aqui, um tanto aqui, a gente sabia que isso aí tudo era um golpe para poder manter o povo afastado, né, não manter o povo junto. Aí você olhava a carinha daquele pessoal, a gente queria casa, todo mundo junto, na verdade a gente queria voltar, para o Pinheirinho, aí eu lembro que uma reunião com o prefeito, com o Carlinhos, a minha mãe, o Juarez, que tinha mais receio de ir para o apartamento, porque eles tinham bastante gato, né, aí ele falava assim, a gente queria casa, aí o Carlinhos olhou para eles e falou assim, mas eu também quero casa, a gente também vai construir casa, e aquilo foi, sabe, quando a gente falou aquilo na Assembleia, o povo, todo mundo feliz, né, aí é casa. Vamos construir casa, então vamos começar a ir atrás de terreno. É, então eles ficaram muito felizes e eu fiquei, não vou dizer que mais feliz, mas tão feliz quanto eles a gente ter conseguido é, viabilizar essa construção em casas, né? É, porque permite a eles, é, ao longo do tempo, melhorar, ampliar a casa, ter uma horta, ter um jardim, então uma qualidade de vida maior. A gestão do prefeito de São José, Carlinhos Almeida, PT, que trabalhou com o Governo Federal e Governo de São Paulo na construção das residências do Pinheirinho, encerrou em 2016, ano que iniciou nova gestão do eleito prefeito Felício Ramuti, PSDB. A mudança de gestão causou medo na comunidade de que a entrega das casas destinadas às famílias despejadas do Pinheirinho em 2012 pudesse não acontecer, visto que Felício Ramutti Integrava o governo do prefeito Eduardo Cury, PSDB, durante a desocupação. Que o Felício ia tomar posse, né, no, em janeiro. E se a gente deixasse para entrar, a gente já estava ciente que eles não iam entregar para a gente, né? Porque eles não, não gostavam da turma do Pinheirinho, como até hoje não gostam. E a gente, daí por isso, a gente optou, reuniu todo mundo, todo mundo votou a favor de entrar e a gente teve o apoio também do prefeito da época, que foi o Carlinhos de Almeida e a Amélia Naomi e a gente entrou. é Em 2016, nós tivemos uma tensão muito grande, porque estava tudo praticamente pronto e faltando alguns detalhes. E a gente tinha uma dificuldade técnica de fazer a entrega naquelas condições e nós fizemos um diálogo muito forte é, junto à Caixa Federal, junto ao Governo Federal, é, porque os é, companheiros do Pinheirinho tinham uma preocupação muito grande que eles pudessem ser desalojados de novo pelo PSDB, é, como já foram de forma traumática, né, com polícia, né, com bomba, com helicóptero, sem qualquer direito até mesmo a levar os seus pertences, né, e ficaram com muito medo, com razão, que pudessem ter um segundo é, desa, é, desalojamento, né, mesmo antes de ocupar as casas. Eles foram para frente da prefeitura. Ficaram três dias, revisando, dia e noite, fazendo um piquete para ocupar as casas deles. Já tinham selecionado as famílias. E a caixa não permitia. Nós fizemos uma, uma videoconferência com a matriz. De, aí entrou tudo, o Estado estava, o Ministério da Cidade, é, a presidência da Caixa, né, e eu estava na reunião e eu falei para o pessoal, falei, gente, é o seguinte, as casas não foram testadas nada, né, porque você tem que testar hidráulica você tem que testar elétrica, né, fazer check list, o que tiver, né, coisa para ser corrigida, enfim, para entregar a casa, vocês vão ter que ter muita paciência com esse negócio, porque vai dar B.A.O. demais. Né? Mas eu, se eu fosse vocês, invadia mesmo. Se simplesmente eu vou deixar lá no chaveiro da, da obra, né? Tinha lá a casa de cada. deixar a chave lá, tudo certinho, para vocês pegar vocês organizam a fila, e podem lá pegar a chave cada um de vocês e entrar para casa um vocês. Infelizmente, nós conseguimos, né, com bastante compreensão é, dos técnicos da Caixa Federal, né, com o trabalho de todo mundo, né, dos próprios moradores, fazer a entrega né, com algumas coisas que ainda não estavam, digamos, 100%. Né? Mas a, a felicidade era muito grande. Aí o, o líder deles estava lá, na né, reunião lá, estava a liderança deles lá, as oito pessoas. Então vamos lá anunciar, lá na frente da prefeitura. Eu falei, eu vou estar bem, viu? Né, eu não vou perder um negócio desse jeito nenhum. Né? Eu vou lá, eu vou, Eu quero estar tá junto. Gosto, nós chegamos lá, eles me botaram numa, numa uma daquela de carroceria, e eu subi naquela carroceria ali, né, e venderam o microfone lá, rapaz, e eu comecei a falar com os povo, só comecei a falar, e não dei conta de terminar, né? Porque eu só chorava, né? Só chorava, e o pessoal pulando de alegria, era velho, era mulher, era criança, pulando de alegria, glória a Deus, né? E, e, e sabe eu saí dali, e eles me abraçando, não me beijando, e homem, criança, sabe eu só sabia chorar, rapaz. Só fazia chorar. Então, assim, eu falei, gente, eu, na hora eu falei assim, ó, para mim se acabar tudo duas valeu a pena, cara. Valeu a pena. Então, assim, foi o momento mais emocionante da minha vida, foi esse. Sabe, assim, profissionalmente falando. Foi muito marcante. Eu sei, por exemplo, de gente que foi lá tentando fazer entrevistas, né? Tentando mostrar aquilo que faltava. É, e os próprios moradores disseram, não, o importante, o fundamental está aqui, nós conquistamos a nossa casa. Né? Então foi foi realmente um processo muito tenso, muito difícil, mas que terminou muito bonito. A gente não pôde nem fazer uma festa, uma inauguração, porque os técnicos da Caixa é, temiam, né, por ser já o governo Temer, uma né, um tipo de represária, se fizesse algum evento, alguma entrega. E nós falamos, não, nós não estamos preocupados né, em, em fazer... É, comício né, em fazer inauguração, em cortar fita. Nós estamos preocupados com que as pessoas possam ter as suas casas. isso a gente conquistou junto com eles. Com a permanente luta da comunidade após a violenta desocupação em 2012 sob a gestão do prefeito Eduardo Cury, em 2016, o programa Minha Casa Minha Vida e o prefeito Carlinhos Almeida entregaram 1.461 casas em um novo bairro construído. Não vou dizer que ainda a casa é nossa que nós não terminamos de pagar, né? Ainda do banco. Não vou dizer assim, a casa é minha. Não é nossa ainda. Que nós não terminamos de pagar, aí quando nós terminamos de pagar é para bater no peito. Aqui é nossa. Com a vitória do Pinheirinho dos Palmares, qual é o futuro do movimento? Devagarzinho já fomos, né? aderindo algumas coisas, por exemplo, a escola ali, a creche, mas ainda, acho que ainda falta bastante coisa aqui dentro. Por exemplo, um, um posto de saúde aqui nosso, aqui dentro do bairro mesmo, entendeu? Os ônibus, a gente conseguiu aderir mais um, umas linhas de ônibus aí, melhorar um pouco o transporte, que era bem, bem escasso aqui. Os ônibus eram espaçamento de uma hora, uma hora e meia para o outro. Agora já passa com bastante frequência, mas acho que ainda tem bastante coisa aqui que a gente pode... É, aderir aqui dentro, né? para a nossa melhoria mesmo. O nosso canto nós é fazer o um posto de saúde. O terreno está ali embaixo? Não tem. Tem que a gente lá embaixo. Chegar lá. Mas ah, não tem médico. Dá viagem as pedidas. Liguei tanto que eu não vem mais. Vou só ligar. manda a minha filha ligar para saber se tem médico. Eu tenho um problema na perna, para trás descendo na, nessas ladeiras. Não, filho. Ele deve ver isso que tá está passando com os pobres aqui. Mas ele não vem. Só sabe mentir na, na, na prefeitura. Só sabe fazer coisa de, de, de estrada, essas coisas assim. Fazer jardim, tudo. O não como jardim. É, então, é, nós não temos os espaços que era para ter, né? Estava no projeto o espaço para nós... Nossa está fazendo assembleia, que nem aqui a dificuldade... Não, é, ele não cumpriu o que foi que estava para ser cumprido, que nem o espaço da nossa reunião, uma academia ao ar livre, é, um, um lugar para as crianças estar tá se divertindo, essas coisas não temos aqui. Então, é sobre, assim, lazer as criançadas, as coisas nós não temos, né? A gente não pode desistir. A gente é um exemplo de luta, então a gente não pode chegar não. aqui e desistir. A gente tem que correr atrás do postinho, do... Do esportivo. Então a gente não, não pode desistir. Temos que continuar ali vivos, né? Continuar na ativa. Então eu acho que faz, faz muita falta. Eu acho que a prefeitura, ela... Ela faz meio que de... De propósito, sabe? de não... Porque a prefeitura pode entrar, pode fazer. Eu acho que, que eles fazem isso meio para deixar a gente de, de escanteio, sabe? De. Ah, não vamos ficar dando muita coisa para aquele povo, não. Eu acho que a prefeitura, ela. Ela vai gerando mais problema, né? Porque, assim, a gente falta. É um lazer para os jovens, não tem. E que, que, quando se não tem, um lazer não tem, faz com que os jovens acabem indo para a rua. Né, mexendo com coisas que, que não devia e a prefeitura podia aproveitar e fazer um trabalho né, aqui dentro de colocar o polo esportivo a gente tem a nossa escolinha de futebol ali que foi a gente que, que, que fez né, o LG que tá, que tá ali de frente e a prefeitura não vem, sabe? Ela não vê parece que esquece, sabe? Deixa ali, se a gente não lutar com nossos jovens, não colocar eles ali no estudo é, nos esportes, eles vão para uma droga, infelizmente, né? E quando você mora numa periferia, o que, que as pessoas falam? Que só tem drogado, só tem vagabundo, sabe? Você não vê que a prefeitura faz um trabalho para fazer que isso acabe, sabe? Que venha, que, que traga cursos, que traga estrutura para esses jovens. E eu acho que a prefeitura, ela, né? o governo ele faz isso de propósito, para dizer que Periferia é, é assim. É o seguinte, cara, eu acho que na rua a criançada não tem muito o que arrumar. É porque se a criançada ficar solta na rua, vai terminar caindo no crime. O crime está aí pegando qualquer criança que queira entrar no crime, né? E o foco da gente é esse: é levar para o caminho certo. Então, parabenizar essa comunidade pelo esforço, pela persistência, pela tenacidade e pela coragem, né? de mesmo terem sido vítimas de uma brutalidade extrema, terem conseguido forças para reerguer e reconstruir suas vidas. Para não desistir da luta. Que a luta continua e outra coisa. A amizade que nós fizemos, não só aqui em São José, mas acho que no Brasil inteiro, as pessoas elas não podem desistir dos objetivos. Que a gente só tem aquilo que a gente corre atrás. Se você não corre atrás, se você não luta, você nunca vai ter nada. Que seja na saúde, que seja dinheiro, que seja no amor, que seja na moradia, você só tem se você lutar. Então, o que eu desejo para isso é que todos lutem. Música